E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Nesse vídeo eu vou construir uma casa para o meu sim. Será uma casa bem básica, para começar bem e não gastar muito, já que pretendo construir uma casa maior em breve. Básica não significa feita de qualquer maneira, ela será uma casa pensada no trabalho, ou seja, um lugar feito para você chegar do trabalho, recuperar as energias e se aprontar para o próximo turno. Muito bem, aqui estão as categorias. No meu caso, como eu quero avançar no trabalho, vou escolher aqui a categoria habilidades. Escolhendo essa categoria, você ganha habilidade mais rápido. Precisa de bastante carisma. Se liga no cubículo que você começa, mano. Já vou começar com uma super dica logo de cara. Antes de sair construindo sua casa, você pode visualizar a casa antes de construí-la. Para isso, basta abrir o jogo no modo caixa de areia, sandbox. Você pode testar sua casa. Não só para saber se vai ficar boa, mas também para economizar dinheiro. Porque ficar subindo parede derrubando parede, lá se vai o dinheiro, entendeu? Se você não fizer isso, é bem provável que acabe o dinheiro e você não consiga concluir a casa. Ainda mais se você começou agora, você começa esse jogo com 7.500 similions e já adianta que é muito pouco. No meu caso aqui, eu já joguei por bastante tempo e já tenho o suficiente pra começar. Enquanto o dinheiro não for suficiente, vamos ficar por aqui. Detalhe. eh. Gostou da casa? Gostaria de morar conosco? Acesse nosso servidor no Discord! Lá você acompanha em primeira mão todas as novidades, conteúdo extra e, principalmente, mais uma oportunidade de interação! E claro, fale comigo! Você será muito bem recebido em minha casa! Você é meu convidado de honra! Por enquanto é só, claro que ainda faltam algumas coisas, como bastante de livros, um telefone para vender, coisas que vão sendo adicionadas com o tempo. No próximo episódio vamos jogar um pouco nessa casa e seguir avançando no trabalho, então não perca! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!